O Estadão falando a verdade? Mas o que é isso? O que está acontecendo? Será que é uma vontade dos Faria Limers de emplacarem um chuchu como presidente do Brasil? Vamos ter que fazer a pergunta: por que depois de tantas mentiras o Estadão começa a falar a verdade? Será desespero ou é porque não dá mais para tampar o sol com peneira? Vemos aqui a chamada do Estadão no Twitter. Editorial, licença para gastar, a opção por um estado eficiente foi mais uma vez descartada E se mesmo um arcabouço frouxo como este foi alvejado pela política do governo É o caso de o um país começar a se preocupar Estou aqui com a matéria completamente hackeada, não vou pagar um centavo para ler Mas está bem escrito aqui o governo de Lula da Silva demorou, mas apresentou sua proposta de arcabouço fiscal. O mecanismo, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Maldade, vai fixar o crescimento das despesas a 70% do avanço das receitas. Até aí parece uma boa ideia, não é mesmo? Vamos gastar menos do que vamos conseguir. Em paralelo, os gastos terão um piso e um teto, que garantirão a eles um aumento real de 0,6 a 2,5% acima da inflação. Esse plano, de acordo com o governo, seria capaz de reduzir o déficit primário a 0,5% do produto interno bruto neste ano, zerá-lo em 2024 e gerar um superávit em 2025 e 2026. Então, a princípio parece uma boa coisa né teremos um superávit com um governo de esquerda com as chances de ser real aí o próprio Estadão diz o seguinte após a euforia inicial gerada pelo anúncio economistas começaram a se ater aos números e detalhes da proposta a primeira dúvida diz respeito ao rombo para este ano na semana passada na divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre, o ministro da Fazenda havia reduzido a estimativa de déficit primário de 228 bilhões, o equivalente a 2,1% do PIB, para 107,6 bilhões, ou 1% do PIB, ou seja, do nada. Né? Ele reduziu ali de 100 bilhões. O que fez com que o governo cortasse a projeção do rombo de 1% para 0,5% do PIB, passados apenas oito dias, permanece uma incógnita. Tudo indica, no entanto, que essa mudança teria relação com um outro pacote, ainda a ser apresentado, cujo objetivo é rever parte dos subsídios e renúncias tributárias e onerar setores que hoje não recolhem impostos, como os de apostas eletrônicas. Esse plano elevaria a arrecadação federal em 100 bilhões, a 150 bilhões. Então, mais impostos vindo aí. Será? Assumir essa projeção de aumento de receitas como um fato concreto é de um otimismo que beira a ingenuidade. Tá Até que o próprio estadão chamando o radar de engenho sou eu não, tá? Processo Considerando a articulação que esses grupos de interesses conquistaram no congresso. Mas o problema é que esse aspecto resume a essência da proposta do arcabouço fiscal do governo que aposta num crescimento irreal de receitas e não propõe uma única medida concreta para rever os gastos estruturais da União ao contrário se há algo que esse mecanismo assegura é que as despesas cresçam ano a ano e sempre acima da inflação o que é suficiente para colocar em xeque qualquer previsão de superávit primário. Então o Estadão está aqui mostrando para nós que o Haddad está tirando né, da onde esses números, porque ele acha que vai arrecadar muito mais coletando mais impostos, o que vai de contra qualquer economista sério desse mundo. Se você aumenta os impostos, a arrecadação diminui. Pode ser que a princípio, no primeiro mês, você consiga arrecadar mais. Mas a população vai ficando mais pobre, tendo menos investimentos, e logo vai arrecadar menos. Então, mais impostos, um país mais pobre, mas os caras já têm a solução. Há outros detalhes questionáveis a respeito das bases do novo arcabouço fiscal e que o enfraquecem já de saída. A regra... Não atinge os fundos que bancam o piso salarial dos professores e da enfermagem. Ou seja, não é como que vamos pagar os professores e os enfermeiros? Ah tá, deixa eles fazendo greve como já está acontecendo lá no desgoverno da Fátima, não é mesmo? Deixa que os professores e a enfermagem eles sabem lidar com eles, vão lavar o cérebro deles, pelo jeito. Bem como mantém os mínimos constitucionais estabelecidos para a saúde e educação independentemente das reais necessidades das áreas e do recorrente empoçamento de recursos orçamentários que esses setores registram ano a ano, ou seja, não fala como é que vai pagar eles daqui a alguns anos, tá? Só diz que vai continuar a mesma. Da mesma forma, os investimentos estão fora do escopo da âncora. O patamar atual de 70 bilhões a 75 bilhões será mantido e corrigido pela inflação. Mesmo que as receitas sejam frustradas, mas poderá ser ampliado na maneira extraordinária caso a arrecadação supere as projeções do governo. Então vamos pagar bastante, licença para pagar, mesmo sem ter certeza que vamos ter esse dinheiro. Na entrevista em que a proposta foi detalhada, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, ao defender a flexibilidade do arcabouço, criticou a rigidez do teto de gastos e as recorrentes emendas constitucionais aprovadas para alterá-lo. Mas, na ânsia de elaborar algo exequível, o governo perdeu a mão. Se houver superávit primária no fim do mandato de Lula, a única forma de atingi-lo sem reformas que revisem os gastos obrigatórios será pela, pela elevação de uma carga tributária já bastante alta, ou seja... Temos mais impostos chegando. A única forma de pagar essa conta toda é cobrando mais direto da população. Ou seja, teremos uma população muito mais pobre no final do desgoverno do Dilma. Mas como eles próprios vêm dizendo, não é imposto. imposto é uma maravilha, né? O imposto é uma coisa maravilhosa. A gente sonha em pagar impostos. Beleza. <risos> do contrário, essas despesas serão financiadas da mesma forma como tem sido arcada nos últimos anos via endividamento, o que retroalimenta a inflação e exige o um aumento de taxa básica de juros. Ou seja, a gente tem duas opções aqui, ou teremos muito mais impostos ou teremos muito mais inflação. Uau, que maravilha, não é mesmo? A nova regra, segundo o Ceron, permitirá ao governo fazer escolhas. Se é assim, a primeira escolha parece muito clara, assegurar condições para que todo e qualquer gasto possa ser realizado. Foi exatamente a prática adotada pela administração de Dilma Rousseff. Vocês lembram muito bem das pedaladas, não é mesmo? Vamos aí, vamos gerar muito mais inflação, que maravilha. Oh, meu Deus do céu, mano. como é que os caras podem seguir um modelo que já foi comprovado que deu ruim, a não ser quando eles acham que tem a mídia podre inteira do lado deles. Mas está aqui o Estadão tendo que falar a verdade porque tem algo errado, não acham? Então eles dizem assim, que levou o país a uma recessão cujos efeitos ainda não foram completamente superados. A opção por um Estado eficiente foi mais uma vez descartada, ou seja, vamos aumentar bastante os gastos, e o povo paga com os impostos. Uau, aonde que isso deu certo? Não no Brasil, não no desgoverno da Dilma. E mesmo assim, esse PT desgovernado vai fazer a mesma coisa. A opção, então, por um Estado eficiente foi mais uma vez descartada. E se mesmo um arcabouço frouxo como este foi alvejado pela ala política do governo e por lideranças e parlamentares petistas, é o caso do país começar a se preocupar. Cara... Para o Estadão tá falando que é hora da gente começar a se preocupar. Talvez é porque a gente não tenha mais volta. Agora, como é que o PT planeja manter isso tudo? Primeiro, eles têm completo controle da mídia podre. Por mais que matérias como essas apareçam, elas não terão destaques em jornais da Globo, da CNN, da UOL. E mesmo assim, eles já têm esses jornalistas falando para o povo que imposto é uma maravilha. Que nós, nossa, como é bom pagar imposto, teremos mais e mais e mais impostos para todo mundo, o que transforma o nosso país cada vez mais em socialista e mais dependente desses próprios impostos. Então, o que, que a gente pode esperar de tudo isso? Um desgoverno completo, um país falido, mais desemprego, mais é a estratégia da esquerda. Fazer o nosso país falir, assim fica mais fácil ele ser neocolonizado pela China, por exemplo. Os seus grandíssimos aliados, que já estamos cobrando impostos deles também. Então, né, nosso desespero aí está junto com o do Estadão pela primeira vez em meia década. Eu quero saber a opinião de vocês e até a próxima, tá? também continuem apoiando o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.